O problema, a questão do gás argelino é provavelmente um dos maiores problemas uh, um, para a Europa neste momento. Uh, a Europa tem esta dependência do gás russo, está a tentar de, uh, uh, afastar esta dependência, reduzir esta dependência. E a Argélia sabe isso muito bem e quer usar o seu gás para uh, pôr um, um, pressão sobre uh, no, na Espanha, na Itália, no Portugal, na França. E as divisões uh, entre os países europeus ajudam a Argélia a uh, desempenhar este tipo de papel. Uh, o que é preciso neste momento é que os governos de Portugal, Espanha, França, Itália, mesmo a Alemanha, começam a coordenar uh, as suas posições políticas, começam a discutir e ter e tentem, sobretudo, de ter uma posição uni, unida, unificada, uh, mesmo uh, frente à, à questão do Maghreb. Qual é a posição da Europa uh, sobre, uh, sobre o problema do Estado Ocidental? Qual é uh, o, a posição da Europa sobre as tensões entre Argélia e Marrocos? O que pode fazer a Europa para tentar de reduzir estas tensões e evitar que Argélia usa o gás uh, à, um, exatamente, para, para obter um, um sucesso político a sua, a sua estratégia.